E aí, pessoal, hoje eu vou falar desse filme que tá disponível inteiro e legendado em português, que é o Alice, de 1988. Eu fiquei muito entusiasmada quando eu vi um videozinho no TikTok sobre esse filme. Eu nunca tinha ouvido falar dessa versão de 88. E ela é uma versão eslovaca, texlováquia, suíça, enfim, desses países assim. E aí... É muito bizarro, assim, porque eles colocam uns bichinhos ali em stop motion e ao mesmo tempo uh, é um bicho de verdade meio empalhado, ao mesmo tempo não é. É bem bizarro, assim. E ele tem 1 hora e 25 de duração e ele é todo narrado pela menininha Alice. Eu achei muito perfeito, assim, a ali toda a desventura dela, porque ela narrou todo o filme e ainda falava as falas dela, sabe, então, e ela era uma gurizinha pequena ali, né, e ela se desenvolveu muito bem nesse filme, até tem um comentário lá que disseram que é melhor que a versão do Tim Burton, não é melhor, mas, assim, é bem bizarra, sabe? É uma, é uma versão bem macabra, vamos dizer assim. Eu já tinha assistido aqueles dos anos 1910, 1926, eu acho, tem aqui os vídeos no canal. Mas esse realmente é bem estranho, assim, o diretor é o um Neko Alen Alenque Eu nunca vi falar dele, mas... Pelo visto, ele tem <risos> vários filmes bizarros, pelo que eu tava vendo. Mas eu achei bem legal, assim. E a protagonista é a Cristina Corrontova. Vale a pena assistir, tem aí no YouTube, eu vou deixar o um link na descrição.